Comitê judeu-americano. Ódio de judeus não é apenas um problema judaico. Nós precisamos de levantar o questionamento, denunciar e parar o antissemitismo. Siga a AJCP. Né, que é a sigla aqui para Comitê Judaico Americano e Inglês e junte-se a nós nessa luta bandeirinha da Ucrânia.